Para quem não sabe o que é a Boost Lab, Boost Lab é o Programa de Potencialização de Startups do BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Nos últimos 5 anos, nós já potencializamos 76 startups, dentre elas a Neurotec, a Cellcoin, a Conta Simples, a UMI, a Rock Content e diversas outras. O mais legal de tudo isso é que nós já fizemos negócio com mais de 70% dessas startups. E você, não pode ficar de fora. O Boost Lab opera de uma forma bem transversal a toda a holding do BTG. Significa um conglomerado de companhias que podem fazer negócio com a sua startup. Além do próprio banco, a gente tem o Banco Pan, a Tio Seguros, a Enforce e mais quase 40 companhias do portfólio do nosso Private Equity, a área de capital privado do BTG Pactual. A área de capital privado é composta por um time de aproximadamente 25 pessoas, do qual administram aproximadamente 30 bilhões de reais em AUM Assets Under Management. Esse time é responsável por dividir esse capital em diversas estratégias distintas, como economia real, energia, private equity, impacto e ventures. Dentre todas as estratégias, o Boost Lab é um dos produtos da área de ventures a área que está focada 100% em companhias de tecnologia. Nos últimos cinco anos, o Boost Lab sempre operou com uma estrutura de batches semestrais. E o que, que significava isso? Que a cada semestre, nós escolhíamos entre 5 e 10 startups via um modelo 100% equity free, ou seja, nós não pegávamos o equity, para potencializar e fazer negócios com a sua startup. A partir de 2023, o Boost Lab passará a investir em todas as startups escolhidas do próximo Bet. Além disso, nossa estrutura não vai ser mais uma estrutura semestral, e sim anual. Significa que a sua startup vai ficar o dobro do tempo com a gente dando um boost. Nós investiremos em 100% das startups escolhidas do próximo batch do Boost Lab. É isso mesmo, o BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina, vai investir em todas as startups do Próximo Bet. E ele pode investir até R$ um de milhão na sua startup. O investimento será dividido da seguinte forma. A primeira parte serão R$ 500 mil reais por 3% de participação na sua startup. E a segunda parte será uma opção de investir mais até R$ um 1 milhão de acordo com os termos do Próximo Round. Como investidores, não queremos nenhum tipo de governança na sua startup. Não queremos nenhum tipo de exclusividade, não queremos assento no board. A ideia é que a sua startup entre aqui no Boost Lab para a gente fazer acontecer. É usar todos os recursos do BTG, da Holding e do nosso time de Private Equity para dar um boost na sua startup e nos seus negócios. As inscrições desse novo batch já estão abertas e você tem até o dia 3 de março para fazer a sua inscrição. Acesse www.boostlab.com.br e não perca tempo. Normalmente, costumo nos perguntar quais tipos de tese o Boost Lab olha. Na realidade, nós olhamos para qualquer tipo de solução, para qualquer tipo de negócio que faça sentido com o BTG Pactual, com a Holding, ou seja, as companhias do grupo, ou com as empresas do portfólio do nosso time de Private Equity. O olha para startups que já têm uma certa maturidade. São startups que já possuam faturamento, já possuam receita, já possuam clientes e já possuam o chamado Product Market Fit, ou seja, já possuem um produto e resolvem uma dor bem específica. Ao longo desse ano de 2023, nós teremos dois tipos de reuniões. Reuniões em grupo, com todas as startups escolhidas e reuniões individuais. Nas reuniões de grupo, nós nos reuniremos quatro vezes, teremos a nossa abertura mostrando o banco e todas as áreas do banco, os principais sócios e o que a gente consegue te ajudar. Além disso, a gente também vai ter um matchmaking do qual faremos reuniões organizadas com os nossos clientes, fornecedores e parceiros que podem de alguma forma dar um boost na sua startup. Além da primeira reunião, nós também teremos mais três encontros. Um encontro sobre marketing vendas, o outro encontro sobre Cultura e Pessoas e o terceiro e último encontro sobre Fundraising. Ao final desses quatro encontros, nós teremos o nosso Demo Day. O Demo Day é um evento com aproximadamente 150 pessoas, do qual chamamos os principais investidores que permeiam o banco, clientes do Wealth Management, fundos de Venture Capital, Family Office, fundos institucionais, entre outros, e as startups terão aproximadamente 10 minutos para exporem seus negócios e conseguirem e atrair investidores. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente vai te ajudar. A nova era do Boost Lab já começou. Inscreva sua startup em www.boostlab.com.br e siga-nos nas redes sociais do LinkedIn e do Instagram. Um grande abraço!